Oi, tudo bem? Vamos para mais um vídeo da nossa semana e hoje o tema vai ser um pouco diferente. A gente vai falar sobre oração e cura baseado num artigo que eu busquei na internet para vocês, porque Jesus, no livro de Evangelho, do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 34, ele diz que a boca fala o que está cheio o coração. Então a gente tem buscado um pouquinho disso e hoje eu não poderia falar de outra coisa. Tivemos um final de semana muito abençoado e eu quero compartilhar um pouco de vocês o tanto que é importante o poder da palavra, o tanto que pode ser importante essa fé na sua recuperação da cirurgia. Desde o momento em que você já se propõe a fazer alguma coisa, seja cirurgia, projeto de vida, qualquer coisa, até o, o desfecho disso, a importância da fé, de você acreditar. O coach tá dizendo isso, né? Então a gente vê os coach, tá na moda hoje, coach e tudo, e a gente vê que ele sempre traz essa reafirmação de você olhar para dentro de si, ver as suas qualidades, ver o valor que você tem, ver que as pessoas possam incentivar, possam falar isso, você escrever suas qualidades, você dizer todo dia, eu sou uma pessoa perspicaz, eu sou uma pessoa perseverante. Então isso é o poder da, da palavra, você profetizando, você falando por fé, você, sabe, determinando que você é capaz de fazer alguma coisa. Essas ferramentas do coach nada mais são do que muitos provérbios, muitos ensinamentos que a Bíblia já tinha nos dado há muito tempo. Mas a gente deve colocar essa fé em ação, a gente deve colocar esse poder da palavra em ação, que assim vai fazer diferença. Então quero compartilhar com vocês um artigo que eu peguei, que diz o título dele é Oração e Cura, de, do autor Roque Savioli, um professor de cardiologia da USP, e que ele fez uma avaliação, ele fez um estudo sistemático sobre o tema oração e a possibilidade de cura. E a introdução dele ele diz o seguinte, por mais polêmica que seja a discussão sobre a interferência da fé sobre a nossa saúde física e mental... Esse assunto transcende os nossos consultórios quando transmitimos aos pacientes algum diagnóstico desfavorável. Devemos permanecer calados e frios ou até sarcásticos quando nos fazem referência à pretensão da proteção divina? É Evidente que não, pois a nossa impotência profissional sempre é reafirmada pela inexorabilidade do sofrimento e da morte. Além da nossa competência profissional e técnica, não podemos nos esquecer que à nossa frente pode estar um paciente, um ser que sofre, independente da sua doença. Está ali para ser ouvido e, muitas vezes, para ter o seu sofrimento compartilhado com aquele que o atende. Então, qualquer paciente que chega pra gente, eu sempre reafirmo a importância dessa, desse pensamento positivo. Eu escutei uma vez de um professor que ele tinha uma aversão muito grande, algum paciente que chegava para ele falando que ah, eu vou morrer, não vai dar certo, ele já não queria nem operar aquele paciente. E vendo esses trabalhos, vendo esses estudos e tendo esse conhecimento mais amplo das coisas, a gente vê que isso pode ser verdade que o um paciente que chega, ah, minha cirurgia não vai dar certo, ah, eu tô com medo, ah, eu tô com receio, e ele abre a boca para falar isso, essa palavra que tem tanto poder, ela pode realmente interferir na, na, no tratamento dele. O livro do, de Provérbios, no capítulo 12, versículo 18, ele diz que a palavra, ela, ela pode ter tanto poder, tanto para ferir quanto uma espada, ela pode ferir mais poderosamente do que uma espada, como ela pode, quando ela, colocada com sabedoria, ela pode trazer cura. Então, olha a importância do poder da palavra. Qual é a dica que eu dou para você nessa semana com esse vídeo? Tenha fé naquilo que você vai fazer. Você quer fazer uma cirurgia? Vai com fé, vai com o poder da palavra. Não, minha cirurgia vai dar certo, minha cirurgia vai ser uma bênção. Eu estou muito feliz, eu achei um médico maravilhoso, o doutor, fulano de tal. Quem quer que seja que você tenha escolhido para fazer a cirurgia, que você tenha tido essa empatia, essa segurança de que ele vai fazer um procedimento bom, tenha fé, vai com fé que vai dar tudo certo. Uma cirurgia para um tratamento do câncer, uma cirurgia para um tratamento do, de um problema de saúde que você esteja, ou até para uma cirurgia estética Vá crendo que vai dar tudo certo Que a, a sua cirurgia vai ser bem sucedida Exercite esse poder da palavra Que eu tenho certeza Tenho convicção de que você vai ser bem sucedido Que a sua, que a sua oração Que a sua fé Vai ser um, um, uma, uma ferramenta maravilhosa no seu tratamento E eu queria concluir com o desfecho desse artigo que, que eu estou passando para vocês, que ele diz o seguinte, os artigos científicos até hoje publicados, tendo em vista a fragilidade metodológica e a ausência de reprodutibilidade dos seus resultados, não nos municiaram na revisão que ele fez, não nos municiaram para defender com segurança a comprovação científica do poder da oração na saúde humana. Mas a nossa experiência clínica, a experiência clínica mostra o valor do engajamento religioso como forma da qualidade de vida através dos comportamentos sadios, estabilidade emocional como mecanismo anti-estresse. A fé deve exercer um papel preponderante no tratamento das doenças, principalmente quando torna o paciente mais complacente à doença e que adere melhor a esse tratamento medicamentoso. Então, para qualquer tipo de tratamento, tenha fé, busque, acredite que vai dar certo. E para nós que somos cristãos, coloque a tua fé em Deus, creia que Jesus pode fazer todas as coisas. Esse é o que eu queria compartilhar com vocês essa semana e que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado.